Assim, ó. Hum, tudo bem, ó? Tudo bem, e você, pode José? Eu tô ótimo, ó. Uhum. Que bom. Se ficar melhor, estraga. <risos> é verdade. Graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. É assim. e achou que era o Tranca-Lua, né? Pois é, eu assim achei que era o Tranca. <risos> Tranca-Lua tá ocupado. <risos> Mas ele está de castigo, não arrumou o quarto dele, agora ele tem que ficar arrumando o quarto, não, assim, ó. É verdade, antes de sair, né? Sim, é como diz o ditado: manda quem sabe e obedece quem tem juízo. Isso. Não é assim o ditado? É isso mesmo. Manda quem sabe e obedece quem tem juízo. Mas o que é juízo? Juízo é uma determinação natural que a naturalidade propõe em paz, não, assim, ó? Não é interessante? Sim, sim, é interessante. Juízo uhum. é uma determinação natural, que a naturalidade propõe em paz. Juízo não é medo. Juízo com medo é prisão. Uhum. Juízo que é manipulado através da troca ou da subversão da moral, nada mais é do que uma repressão antinatural, não é verdade? É verdade. Logo, todo ser pacífico tem juízo. Tem juízo. <risos> Isso mesmo. Agora, se o ser tem um comportamento que é julgado socialmente como pacífico, não necessariamente ele tem juízo. Mas ele vive em padrões de medo sustentados através da desinformação. Sim. O ser desinformado se comporta como um ser ignorante, representando em um papel da ignorância um processo ignorante sistêmico. Uma ignorância sistêmica que perpetua o ajuizamento da falta, que traz com esse juízo a perpetuação da propriedade e da liberdade. E a liberdade por si só não é um produto ou um adjeto, e sim uma habilidade que se expressa através da naturalidade, desfuncionalizando o paradoxo da propriedade da própria solução do poder. Você sabe o que é uma solução do poder, minha filha? Não, não sei. A solução eu... do poder vem da dissolução da ação. Quando você dissolve a ação, uhum. você tem uma solução do poder. Pois a equação da ação é chamada de liberdade, que é uma habilidade do aparelho psíquico. Quando você executa o seu desejo, você está exercendo sua liberdade com suas habilidades e você está expressando uma ação de poder, uma Sim. ação de liberdade uhum. que ajuíza o seu juízo natural, que quando reprimido sobre um ajuizamento antinatural da liberdade, sobre um direito ilusório de propriedade, reprime o que nós chamamos de naturalidade, que é uma outra habilidade psíquica, que, sobretudo, transcende e inclui a todos, pois o ser em plenitude exercita sua liberdade e dissolve o ajuizamento da ideia de propriedade adjetiva, e com isso atribui uma propriedade subjetiva que favorece todo um sistema que se desenvolve através de uma dinâmica subjetiva entre agentes e suas subjetividades. É verdade, assim? É verdade. Graças a Deus, né? <risos> Graças Parece a Deus. até que eu escrevi isso antes parece mesmo mas eu não escrevi não se tivesse escrito não teria ficado tão bom, não é verdade? é, verdade. é igual a pedra ser pedra hum. graças a Deus ela é boa ser pedra eu sou boa ser pai José é sim. e você ser boa ser nossa fia graças a Deus bom, agora que eu já me apresentei para você Uhum. Né? te dei uns sorrisos né? Vários. A minha <risos> sintaxe né? agora você já está mais habituado está mais tranquila uhum. a gente vai falar dessa apresentação e ajuizamento da propriedade que por uhum. sinal é antinatural então a gente vai focar na naturalidade da espiritualidade sabe uhum. o que é espiritualidade? Então, essa era a minha primeira pergunta. Eu achei, eu achei. A espiritualidade é a habilidade do ser perceber as estruturas das coisas. Imagine, uhum. a essência dá sentido. A essência Sim. do cachorro é ser cachorro. A essência uhum. da pedra é ser pedra. Entendeu? assim? Não entendo. A essência das coisas dá sentido às coisas. A essência do carro é ser um automóvel. Uhum. Perfeito, não é verdade? Perfeito. A essência da casa é ser um imóvel, porque ela não se move. Ainda, uhum. não? A essência das coisas dá sentido à existência das coisas. E a essência depende de dois pilares. A lógica e a razão. Sem a lógica e a razão, não se chega à essência das coisas, pois não consegue-se uh, apresentar sobre a linguagem mor sobre Sim. a temática, que sustenta como a energia da grande mãe, favorecendo a matemática das coisas. Através uhum. da matemática das coisas, a gente favorece a essência e trazemos com isso a essencialidade do ser que a habilidade do ser atribuir sentido às coisas. Já a espiritualidade depende, além da essencialidade, depende da alma, e depende do amor que é intrínseco ao ser ou às coisas. O amor é o produto da interação da alma, que anima tudo no todo em constante movimento. A essência dá sentido, a alma anima e a interação entre a essência e a alma gera um produto, que é a informação, que informa a forma sobre a temática sustentada. Então temos uma informação categórica da matemática e a categorização da temática funcionaliza as informações, como um grande quebra-cabeça. Entendiam assim? É? Entendo. Esse quebra-cabeça é o espírito. Todas as informações já existentes e que vão existir se chamam espírito. Por isso, os nativos de algumas terras indígenas chamam a natureza de grande espírito, uh -huh. porque ainda não se apresentou. O grande espírito é grande, pois ele se apresenta de maneira pequena, nas pequenas coisas, porque a sua grandiosidade ainda não foi concebida pela mente do homem. Então, o grande espírito é a informação do todo em estado potencial. Uhum. E o manifesto são as informações que constituem o espírito, que são animadas pela alma, e são essencialmente funcionalizadas pela natureza. A espiritualidade é a habilidade do ser em perceber o sentido, função, ação e resultado das coisas. A espiritualidade é você entender que, se você atravessar o semáforo como pedestre ou como motorista, há grande chance de um resultado ruim. A espiritualidade é entender que, se você tomar uma decisão de não pagar a conta de luz, inevitavelmente haverá uma, uma notificação e após tal notificação, dentro das normas e das regras sociais, haverá uma restrição no fornecimento de tal serviço. A espiritualidade também é conversar com o Pai José com foco nas informações e no Espírito <risos> que aqui se apresenta a espiritualidade também é escovar o dente de manhã antes ou depois do café, pois uns vê sentido antes, outros vêem sentido depois. A espiritualidade é dar um cheiro no cacholinho ou não? A espiritualidade é aceitar um beijinho na boca do cacholinho ou não aceitar, independente da justificativa sobre a perspectiva de cada um, assim ó? Ah? Sim, então. A espiritualidade é uma forma de... É, Julgar. Isso, de, de ler e, e agir diante do, daquilo que eu estou que eu percebendo no ambiente, ou nas minhas interações. No que você está percebendo em tudo, minha filha. Uhum. Graças a Deus, não <risos> Graças a Deus. <risos> e... Então, é uma coisa que tem por onde a gente começar, porque a gente está fazendo isso o tempo todo. Não tem nem por onde começar e nem por quem. Uhum. É você com você mesma, numa grande jornada individual e ao mesmo tempo coletiva. A gente pensa no coletivo porque eu estou interagindo com os outros ou no coletivo por ser o todo? O todo, o coletivo, porque você interage no todo, se concebendo e formatando dentro de você a concepção do todo. Você interage em tudo, dentro do todo, e uhum. quanto mais você interage, mais você aprende sobre você e, consequentemente, você também aprende sobre o todo, pois, pois seja em todo o universo ou em um grão de areia todas as informações estão contidas em tudo Sim, e é em aí... estado potencial angiá. isso isso. <risos> então aí é só uma questão de tá tudo ali e mesmo que eu não perceba ou esse grande espírito se revele as coisas estão lá para ser acessadas além de estarem lá você tem a grande habilidade chamada espiritualidade que favorece a você, através da essencialidade, por meio da lógica e da razão, um julgamento sadio, sereno e que não perpetua qualquer tipo de dano à sua pessoa, ó, assim Sim. Graças a Deus, não? Agora Graças... que eu já dei uma de mágico e sabia a sua primeira pergunta, eu vou ser mais <risos> humilde e vou saber deixar você fazer as outras, não? <risos> Obrigada. É, não, então pensando, né, seguindo nessa linha que a gente estava aí falando sobre a percepção e a não, é, como você disse, da, da preservação do ser. Então, todas as vezes que alguém tem uma, uma determinada atitude que é contra ela mesma, então ela não está exercendo a sua espiritualidade? Sim. E como seria isso é, para a gente trazer para essa pessoa a, a se dar conta disso? Independente da linguagem, a pessoa se dá conta disso sabendo que aquilo não é bom. Mas ela uhum. só consegue fazer algo em relação a isso tendo em vista o que é bom. Então, no caso... Por exemplo... Isso... Pois não? Não, então no caso seria uma questão de contraste. Uma questão de contraste, mas de quem é a responsabilidade de aplicação desse contraste? Não é do ser, ele já não sabe, ele tem uhum. um tipo de receita de bolho. A responsabilidade sobre a aplicabilidade do contraste é do ambiente. Uma vez que o ser está aqui, ouvindo o Pai José, ele já tem resultado sobre seu desejo do próprio contraste. E dessa forma ele, por meio da lógica e da razão, tem um ambiente favorável à, à dissolução desta, desse juízo que se apropria de uma ideia salutar uhum. da liberdade, de uma ideia hum, atemporal de liberdade. Uhum. Porque qual é a liberdade do Sol se não ser Sol? Uhum. E como quantificar ou qualificar a ideia de Sol se você não conhece a identidade Sol, mas só conhece a fisicalidade da expressão do Sol? Fica um tanto difícil sem entender os pilares que sustentam tal mapa, não achinha? Sim. Sim. Então, o é um posicionamento seria... Eu preciso de contraste... Para compreender os padrões... E eu desejo tal contraste... Uma vez que é de responsabilidade do ambiente... E o meu desejo traz consigo uma certa exigência... Porque o incômodo é latente... Mas como eu não tenho contraste... Eu acho que o incômodo é um problema... Porque no fundo... Vocês sabem que aquilo não é bom, mas vocês literalmente não conseguem expressar o que é que não é bom. Porque o incômodo é extintivo uhum. e vocês não têm estrutura para decodificar o processo extintivo, não por um déficit pessoal, mas por um problema sistêmico, que por sua vez está sendo solucionado. E o devido suporte está sendo oferecido. Então, graças além de apontar o dedo... Graças a Deus. Né? Além de apontar o dedo, a gente oferece supervisão, estrutura e ajuda neste movimento dos seres. Ajuda nesta proposta dos seres em ser algo melhor. Seja esse ser um empresário ou... Um funcionário seja existir um empreendedor ou um desocupado pouco importa todos os seres são seres vivos e a matéria-prima da vida permeia o todo e essencialmente favorece uma interconexão chamado luz essa interconexão de luz reflete os desejos da maioria e as reflexões que trazem cor ao colorir e o decorar da existência nos a, apetece e nos favorece em busca de uma interação mais e mais sadia. Então, a cada problema, a cada solução, a cada proposta, mais cor o ambiente tem e mais fácil a interação se torna. Dentro desse... Padrão. padrão Oi? Dentro desse trabalho <risos> É, dentro desse trabalho, mas dentro desse é, padrão saudável né que eu acho que é Sim. Que é o que estamos buscando que eu acho que as mas pessoas vão buscar a espiritualidade Aqueles que pensam o saúdam, na verdade aqueles que pensam, saúdam a lógica e a razão Sim Graças a Deus né? <risos> Então essa questão que as pessoas às vezes vão buscar a espiritualidade é primeiro acho que o primeiro equívoco é, que a gente vê e por muito tempo eu acho que eu também me vi nele seria essa questão de buscar fora modelo. o tempo sim o tempo todo a gente está fazendo isso sim se e... busca um modelo é, acho que é acho que a gente se busca um modelo ou um o caminho na verdade, o modelo, se busca um modelo porque se busca proteção. Sim, faz sentido. Só que a gente oferece proteção e não oferece o um modelo. E a gente quebra o paradoxo. Uhum. Porque aí fica confortável para cada um expressar sua, sua espiritualidade dentro da liberdade da expressão de ser singular de cada um. Exatamente. Então, aqui, esse trabalho não é espiritual, é um trabalho filosófico com espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus. tá aprendendo, tá aprendendo, está aprendendo. Entendi, Onshin, Entendo. E tal filosofia transcende os espíritos que aqui se apresentam de maneira encarnada ou não. E logo será empregada em vários outros ramos e segmentos. Graças a Deus. É, o menino é... O menino é... É interessante. Bom, acho que das outras coisas que eu tinha pensado era como seria esse mapeamento da espiritualidade, mas acho que você já falou. Eu também acho, mas se você tiver alguma outra dúvida... É... Porque se eu fosse falar o que eu penso... E o que eu acho, a gente fica ali assim, hum... Entendem? Não, assim, <risos> não falaria ali nada. Então, uhum. eu não penso e não acho nada. E o que a gente faz é deixar fluir, Tentar preencher as lacunas que os campos pedem. Não, assim, uhum. Sim. E foi o que eu fiz. Talvez eu tenha respondido algumas dúvidas durante o preenchimento de lacunas... Mas a culpa é dos campos, não é minha, Assim, é graças a Deus. Né? <risos> graças a Deus. Graças a Deus, eu não tenho culpa de nada. Então, é, vamos dizer que tem, tem pessoas chegando no canal hoje, e elas vão escutar esse áudio pela primeira vez. E, então, um, uma sugestão de passos para trabalhar a espiritualidade ou para se primeiro coisa perceber. não entra na espiritualidade não, assim ó. Uhum. Uhum. primeiro passo não entra seja uhum. segundo passo não tem jeito certo de espiritualidade uhum. terceiro passo tenha certeza que o seu jeito é certo uhum. quarto passo pergunte, pergunte e pergunte, pergunte sobre tudo, sobre todos, e pergunte, o mais importante, pergunte a você mesmo, o que eu desejo com a espiritualidade, com a uhum. minha espiritualidade? O que essa filosofia pode me proporcionar de maneira positiva? Sim. Eu realmente desejo isso, ou eu desejo... Viver a minha vida sendo eu mesmo. Que já é um exercício pleno, sadio e saudável da espiritualidade. Uhum. Porque isso aqui, além de uma filosofia, é uma escola. E nem todo mundo é obrigado a aprender, nem todo mundo é obrigado a saber. Uhum. Mas todo mundo tem instintivamente uma expressão natural de paz, serenidade e equilíbrio. O que a gente faz aqui é uma ideia mal e porca ah, de uma tradução em constante transdução desses dados do ambiente natural. Entendi, Achenau? Entendo. E essa tradução favorece uma metodologia que apresenta maiores resultados no que diz respeito à paz de espírito. Uhum. onde, de maneira astuta, nós escolhemos um, certas formas de se expressar fazendo crochê com os campos, uhum. manipulando os campos, usando agências e estudos já existentes. Mas nunca use isso como um ídolo. Primeiro, Sim. é burrice. Uhum. Segundo, vocês não precisam saber de tudo. <risos> vocês só precisam saber de vocês mesmos. Quem tem que saber do que está sendo falado é quem falha. Entendeu, é um Marginal? entendo. E vocês não precisam saber. Não se assustem com o conteúdo. Às vezes nós usamos certos termos que vocês nem fazem ideia que existe. Mas é porque esse termo já tem já é segmentado, já é específico nos campos. E quem desenvolveu as perspectivas sobre esses termos, simplesmente tem um grande ponto de firmeza intelectual e nós usamos como referência para que favoreça, para que tenhamos um favorecimento destes pontos de conexão e interconexão e reverberação é um processo magístico. Uhum. Graças a Deus. Ficou bom a introdução? Hein? Ficou. Ficou ótimo. Que bom. Agora está sim. Agora está sim. <risos> bom, das minhas outras dúvidas também, você acabou respondendo dessa pergunta. Graças seriam a Deus. Sobre, é, que seriam sobre é, vocês. E como não ter essa projeção de idolatria. É... É, se houvesse uma espiritualidade correta, é uhum. inevitável ter ídolos. Uhum. Se houver um modelo de espiritualidade, você sempre vai ter ídolos. Se uhum. existir um modelo de existência, ídolo é inevitável. Uhum. Mas, na Mas como não há deixo... modelo sim, como não há modelo de existência, e tudo é singular, uhum. ídolo se torna obsoleto. Sim. Então não tem modelo de espiritualidade. Existem regras para a expressão. Regras uhum. para convívio. Uhum. Regras para civilidade. Mas uhum. não existe modelo de espiritualidade. Uhum. Logo, não existem ídolos. Uhum. Por que, que o ídolo cega? Porque a cegueira vem de uma não especificidade. A cegueira vem de uma não opinião. Vem de um não julgamento. E o ser que não julga não se expressa. O ser que não julga não agencia a própria existência. Não acha, não? Sim. Porque eu estou projetando e terceirizando isso para... Ídolo. É. Para uma outra ou pessoa ou uma própria doutrina né? isso, toda doutrinação que não seja a constituição nacional de um país que pode ser constantemente alterada dentro da lógica e da razão uhum. não deve ser seguida uhum. e qualquer padrão que vá contra as constituições e as regras não deve ser seguido, se uhum. você tem um padrão que você julga adequado prazer existem plebiscitos, há, existem há, votos, existe democracia. Tem um pessoa aí que que já escreveu umas coisas bonitas, sabe? Chamam de Platão, sabe? Sei. Funciona às vezes, às vezes. Uhum. Bom. Alguma outra dúvida? Bom, e como... e como esse exercício, né? Eu acho que é só para a gente fechar. Pode ajudar as pessoas na vida delas. Acho que o exercício da falou. espiritualidade? Sim. A espiritualidade não ajuda as pessoas. Não. Mas a partir do momento que elas estão é, seguindo plenas né, expressão de essência, junto com a alma, isso já não faz elas terem uma, uma vida em paz de espírito? Quem pode julgar isso? Cada um. Então, a espiritualidade não faz isso, ela não é um, um ser opinativo, uma terceira uhum. pessoa. Entende? Uma gente Sim, mas eu estou pensando é, justamente Sim, no, eu, nesse exercício. Eu concordo, concordo. Então, o exercício da espiritualidade pode ser literalmente ignorado. Hum. Mas, na verdade, ele dá espaço ao exercício da agência, ao exercício da escolha. Eu escolho o que é bom e o que não é bom, e quando eu não tenho dados para escolher, eu peço. Uhum. Entendi o Entendo. Então, a, a espiritualidade dá lugar a tudo, pois ela é literalmente a junção de tudo. Se o cosmos é a expressão da harmonia do multiverso, a espiritualidade uhum. é a função da harmonia do multiverso. Entendi. Oh, isso ficou Sim, isso muito ficou bonito. Isso ficou muito bom. Só <risos> Deus, só Deus. Foi Deus, não foi eu não, porque espiritualidade não é, não existe, é só <risos> um julgamento, né? tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu me vou, então, nenhuma outra dúvida? Não, por enquanto não. <risos> Agora você já pode contar vantagem para as amiguinhas. <risos> vou sim. <risos> o menino vai postar para você poder fazer vantagem, né? Tá bom, gratidão. para isso que serve o áudio, só para fazer vantagem, não é verdade? <risos> não, temos que... É muito bom esclarecer essas coisas para os meios. <risos> Graças a Deus. Paz. Paz.